É. Eu estou conhecendo hoje, dia 6 de setembro. Dia 6. O mineiro. <risos> então, de de, de Sacramento. Sacramento. Me fala aqui o nome completo do senhor. É Balduino Augusto Silva. Augusto Silva. Ô só Balduino, quem são os irmãos do senhor? Os irmãos são. É, são.. É, o mais novo que mora em Sacramento é Daniel. Já é Cesar, no Beraba. Armando, que já morou aqui. É Margarida. Margarida. Maria. Lá em Sacramento tem a Lourdes Lei. Esses é irmãos. E o pai do senhor, como que chamava? Cassimir de Abreu e Silva. E a mãe? A mãe Geralda Maria da Silva. O senhor chegou em Franca? O senhor veio com a família só vieram mais gente da família do senhor? Ah, veio eu, eu, duas irmãs, cunhado e dois irmãos. Lá em Sacramento vocês moravam na cidade ou na roça lá? Lá em Sacramento morava na cidade. Porque o pessoal quando vinha de lá, eles já vinham para estudar aqui, para é. buscar uma melhor condição de vida. É. E, e aqui o senhor trabalhou com o quê? Eu trabalhei na construção há 50 anos. Construção civil? Construção civil. Então o senhor ajudou a construir essa Franca? <risos> ah, né? construí muita casa boa. Aqui em Franca? É, construí. E o senhor já chegou aqui pedreiro? Como é que é? Eu com já qual? cheguei profissional, já, já trabalhando na construção. E aqui enturbou com mais gente? É, aí pegou muita amizade pessoal. Ô, Sr. Paulo Duíno. tem hora que eu fico olhando assim, como que o estilo das casas mudaram, né? Mudou tudo. De primeiro tinha um, uma fachada simples, é. né? O telhado simples. É, tudo diferente agora hoje. O senhor enfrentou aquele momento que estava substituindo o forro de madeira pelo o forro de laje. Isso, forro de laje. O senhor chegou a fazer isso é, ou não? É, é nos tempos antigos... Coloquei muito forro de madeira, né? E depois? Mas depois a laje. Mas em Franca eles substituíram muitos forros de madeira depois das casas antigas por forro de, de, de laje, né? É, tirou, tirou a madeira e colocou a laje. Tinha, tinha lugar que eles se tiravam sem mexer no telhado, né? É, sem mexer no telhado. O, o primeiro, uma laje que tinha aqui em Franca era do Nelson Duarte. Nelson Duarte isso aí. Ele está vivo ainda. Né? Tá. É. E o, o Júlio Bamed, era lá perto do Hotel Miri, você lembra uma fábrica que tinha de, de, de, de vigas e laje de, de, de, de, de barro? Laje pré moldado Pre-moldado, né? Hoje eles usam isopor, né? É, tem, é, tem um isopor para né, tampar as vigas, é só prédio, né? Esses prédios, barracão. Casa grande também? Casa grande. É que rebocar larga muito mão de obra. E hoje faz tudo na face do... É. Da, da... Do, do, do gesso, né? O gesso, né? É. O senhor já jogou muita massa já, pra cima do Já? Já muito. Chapiscou laje, que.. Eu... Se, se dá dor no pescoço, né? É, não. Que... Aí fica jogando. Não passo, não. Eita, eu já ajudei a fazer esse serviço trabalhando. Uhum. Eu, eu gosto da construção civil. É, bom. Trabalha com povão, né? Trabalha de tempo em tempo tá numa casa. E depois o senhor. Chega no final do ano o senhor vê o resultado do trabalho, né? É, tem que valorizar o trabalho, né? Porque o profissional faz o serviço certo, né? Uhum. O senhor é daqueles que falavam assim, eu entrego a, a, a chave na a, porta. A, a, da porta? É. Pintava, fazia encanação hidráulico. É, fazia tudo. Tudo? Mas às vezes fazia tudo, né? tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Hoje. Uma casa hoje é bem complicada, a parte elétrica, que eles fazem tanto fio para campainha, para é, tá internet. Pra tudo na câmera, né? Câmera. Está tá dentro de casa vendo o movimento na rua. E é, é, o construção mudou muito, né? É muito, é muito. S... Para melhor, né? Para melhor. O senhor chegou a trabalhar com o, o encanamento de ferro? Galvanizado? Trabalhei, troquei muito, né, que dava, ele enferrujava e furava, né, troquei muito. Entupia de bar da é, e, entupia de bar da casa. <risos> a, a, a parte de esgoto era feita com banilha. É, com banilha. Depois que chegaram os tubos, né, de Isso, PVC. É. Eu fiz muito, essa parte, eu... <risos> muita parte. Onde o senhor morou aqui Franca? Eu morei aqui, aqui do lado da igreja, né, aqui pra cima do La Ângela Rosa, é vira imperador. O senhor conheceu o meu sogro, o José Ponce, lá do supermercado, na Santa Cruz. Demais, o José Ponce é muito conhecido aqui. E Toninho Ponce, os dois irmãos. Eu conheci. Eles eram verdureiros, começaram com é. verdureiro E saíram do Cubatão. E foram lá para Santa Cruz. A Santa Cruz, na época, era tudo terra, né? Hum. O senhor conheceu que deu Angela Rosa era eucalipto? Eucalipto. Ah. Os carabuços ali era tudo chácara, né? Sítio. É, é muita chácara. Não tinha muita. O que, que o senhor, tra... o senhor trouxe de, de sacramento do senhor, assim? O que, que o senhor lembra de... O senhor foi muito em sacramento depois ou não? Porque sempre, deixou a parede. Sempre eu estou indo lá. Sempre eu estou indo. Por exemplo... Esse a gente chamando a mesma, eu vim de lá. O senhor foi buscar queijo? É, não, foi, foi em chácara, rancho, né? Isso é bom, da é. Na casa da família. O senhor tem família lá. Os filhos do senhor moram aqui mesmo? Mora aqui. E ajuda o senhor nesse. A, na construção? Ajudou? Trabalhou ou não? Não, o filho já não trabalha não, já coloquei <risos> serviço, não dá pra fazer não. Mexeram com calçado? É. Trabalhou em fábrica. É tem um filho que trabalha em fábrica, tem uma que trabalha na em loja. É o senhor Foi bom conversar com o senhor. O senhor já é avô, <risos> graças a Deus. Bisavô, não? Não, só avô. Só vou. Eu tô na, eu tô nessa fase de avô e já tem neto já com 21 anos. Tenho, tem já. O senhor já tem neto já? Já, já tem é, três netas e um neto. Bom. Graças a Deus. O senhor é de que ano que é? é 1952, é, que eu nasci, né? É, Mas o senhor é de que mês? Mês de maio, de 8, dia 18 de maio. O senhor é mais velho do que eu. Oh, mas é. Eu sou de 52, mas eu sou de outubro. Oh. 29, esse, ano, esse mês agora, daqui dá um mês que vem eu faço Não, eu 70 mesmo. anos. <risos> o senhor já fez 70 Já fez 70 É, ainda vou fazer ainda Mas é do mesmo ano, né? Ô, então, São Paulo foi muito bom conhecer o senhor O senhor conheceu o avô? O avô? por parte de pai? Eu, eu conheci todas as avó, avó Mas avô eu não conheci Como é que era o nome delas? Ah, eu, eu, eu já esqueci é, Da minha mãe É, é Gerardina, né? E da, do, do meu pai, a Tereza. Agora eu esqueci o sobrenome. Irmãos do pai do senhor, quem eram? O, o meu pai? É, o pai do senhor, o senhor lembra? Os tios do senhor? Ah, tio? É. Ah, tio é... é tio Cesário tio... No momento agora, de repente, eu não lembro. É, eu, eu, eu, eu fiz uma sapatida aqui, viu? É, não, eu fiz uma, uma, uma prova pro senhor aí, fazer essas perguntas, senhor não estava preparado, ah, né? preparado, tá preparado, né? Ah, eu tava preparado, tem que tava preparado, né? Ele botar a cabeça em ordem, então... né? Então... eu acha que... Né? Foi bom conversar com o senhor, tá fazendo caminhada? É, eu tô caminhando um pouco aí, mas não enferruja. E eu já tô com tal de diabetes. É? É. É, diabetes também não né? É, mas eu tô convivendo vai, com ela. Vai cuidando. É, tomando café mais amargo. E a vida é. vamos tocando para frente a vida. Então, é. Eu... Você é candidato, sua candidatura é para deputado? Não, eu não vou sair com político mais não. Ah. Eu vou estar no Bolsonaro. Certo. É. E eu estou só registrando aqui essas histórias e. Eu fiquei na Câmara dois mandatos vereador, ah. na época do Maurício e do Ari. Ah. Depois eu saí e falei: assim, "Ah, não vou me envolver com isso não. A vida é, tem tanta coisa boa para gente fazer". Tem né? muita coisa boa. Aí né? eu peguei e comecei a Tem uns livros aí, de ter uns livros. Agora eu estou fazendo esses registros, hum. histórico, hum. a vida. Ah. Aí ó, o telefone chamando ah. o senhor aí. Ó, ah, é. alô. Boa tarde. Não, não, não. Eu estou filmando aqui, porque a vantagem hoje nós temos telefone, é. e isso aqui, o, o, o, o, o, o Sr. Boudouino, o senhor nunca imaginava de chegar no meio da rua conversar com as pessoas, né, através do telefone, né? De então, primeiro era uma luta, você ter uma linha de telefone, é. né? Sem um telefone não vive. É, tem gente que trabalha com telefone, né? É. Tem gente não, a maioria. Hoje a peça é indispensável, né? É. Mas de primeiro a linha de telefone era um, um luxo, né? Uhum. Algumas famílias é só, que tinham... Maria é só tudo mais ou um menos bem de vida, né? É. E hoje nós estamos aí. A vida é uma caminhada? A vida é uma caminhada, Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho na se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, aí o bicho é pior ainda. É pior ainda. Ô sou um abraço para o senhor. Foi um prazer eu fazer esse registro. Eu ah, posso ah. colocar lá no meu canal, Memórias e Vida? O senhor falou aqui só, verdade. Então, então, tá. a, Deus, só é a verdade. Certo. Então tá é verdade. Foi um prazer conversar com o senhor ah. e, e poder fazer esse registro. É o mineiro, eu também sou mineiro, lá do leste de Minas. Uau. Eu vim passear aqui, ah. fazer um trabalho, eu conheci uma moça bonita, filha do Sr. José, casei já tem quarenta e tantos anos, ah. e nós estamos amarrados já, graças tirei dois filhos, um mineiro e outro francano. Ah, graças é. a Deus. O senhor tem quantos filhos? Cinco, eu, né? Eu tenho todos os dois, é, é. Um, uma feira e um feira, todos os dois casados. Já casado né? Ó, ah. oh, foi um prazer, Deus abençoe o senhor. Um prazer todo meu. É, essa rua, como é que chama essa rua aqui? Essa rua de... não tem placa. É do é Quirino é aqui, Não, a Quirino é de cima aqui. Certo. Ó, oh, um abraço pro senhor. Um abraço. Valeu. Vou apertar a mão do senhor, porque o senhor tá com, com, com um relógio aí de de ouro aqui, de <risos> prata, né? É. Ouro branco. Um abraço. Um abraço.